Olha eu de volta com um Bom Dia com Poesia E hoje eu trago mais uma meditação poética Onde eu digo Seja um doador de vida Um generoso em ação Pois quem semeia bondade, colhe em bondade um milhão Lembre-se, vale mais que prata e ouro E onde estiver seu tesouro, estará seu coração Nascemos trazendo o não da chegada à partida mas, porém, cocri o bem no decorrer dessa lida. Viva sempre em gratidão e faça da lei da atração sua lei regia de vida. Que o seu dia seja maravilhoso. Um bom dia com poesia, na voz do poeta Oliver Brasil. E aí, você está gostando do nosso bom dia poesia? Pois é, você pode nos ajudar a manter esta programação diária de saudações poéticas. Para isso, deixe a sua doação em qualquer valor no Pix que aparece aqui no nosso vídeo, no rodapé desse vídeo. E nós teremos mais condições de todos os dias... Eu enviar a nossa saudação poética, o nosso Bom Dia com Poesia. Quando você colocar o seu Pix, vai aparecer lá o nome de Ezequiel, é o F-O-Júnior. Pois é, esse é o nome de batismo do seu amigo poeta Oliver Brasil. Conto com sua ajuda, vamos espalhar poesia por aí. É a nossa missão e eu conto com a sua colaboração.